A aviação Itapemirim tem novos donos. Um grupo empresarial de São Paulo comprou sete empresas do comendador Camilo Cola, entre elas a Aviação Caissara, que está sendo integrada à Aviação Itapemirim, em Cachoeiro. O grupo corporativo está no processo de recuperação judicial. Ninguém está autorizado a falar, mas a assessoria de comunicação da empresa informou que existem cerca de 400 funcionários atuando em diversos setores e a tendência é de se criar novas oportunidades de trabalho em Cachoeiro. Este é o setor conhecido como Platô 2. Aqui é feita toda a manutenção diária e caracterização dos ônibus. A retífica está trabalhando em ritmo acelerado. Mais 250 veículos estarão sendo integrados às linhas da aviação Itapemirim. A assessoria de imprensa informou ainda que os pagamentos reclamados em protesto realizado esta semana de funcionários da aviação Itapemirim estão sendo determinados pela justiça. Em janeiro de 2017, o novo grupo o grupo que comanda uma das maiores empresas do país irá apresentar o seu plano de trabalho. A empresa foi fundada em 1953, em Cachoeiro de Itapemirim, pelo empresário Camilo Cola. O total de dívidas do conglomerado caiu de 336 milhões para 173 milhões de reais, além de mais de 15 milhões de dólares de dívida em moeda estrangeira.